Cinco sinais estranhos que você está prosperando ou que você está no caminho da prosperidade. Fala aí, você já não se perguntou se você estaria ou não no caminho certo ou se a prosperidade estaria próxima de você? Será que o universo, Deus ou, vai lá, a vida nos envia sinais para nos dizer se estamos prosperando ou não? Pois é, eu já me fiz várias e várias vezes essa mesma pergunta antes de viver a prosperidade. E através dessa conversa, eu vou compartilhar cinco sinais pouco conhecidos, alguns até estranhos, que não tem a ver com 11 e 11, com 15 e 15, mas que é para você ficar atento de que você está sim manifestando prosperidade, ou quem sabe, o oposto disso. Não tem nada a ver com ver horas iguais. É muito mais profundo, vai muito mais além do que isso, tá? E é importante que você fique atento. Eu já vou adiantando que o quinto sinal é um dos mais importantes, então... Fica aqui comigo e preste muita atenção. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Eu sou Misael Michel e antes de revelar os 5 sinais, lembre-se de deixar o seu like, pois o seu gostei é um patrocínio muito importante que levanta a moral deste canal. Ao fazer isso, o YouTube entende que este vídeo é relevante para você Assim como pode ser relevante para outras pessoas. Bem, o seu like, o seu compartilhamento pode fazer a diferença na vida de alguém. Pense sobre isso. Legal? Se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Dessa forma o YouTube vai notificar você dos próximos vídeos aqui do canal. Tamo junto? Vamos ao que interessa. Bem, a primeira coisa a se destacar antes de revelar quais são os cinco sinais é que a prosperidade é natural. Logo, estes sinais também serão naturais para você. E uma coisa interessante a é se falar sobre sinais é que os sinais nunca precedem algo. Ou seja, eles não acontecem antes. Os sinais sucedem. Ou seja, eles acontecem depois. Os sinais eles surgem depois do que já está acontecendo agora mesmo aí dentro de você. Então... Se você tiver algum destes sinais que eu vou revelar agora, quer dizer que sim, você já está no processo interno de mudança. Se você não está vendo esses sinais agora, fique tranquilo, fique tranquila, que eu vou te falar o que você pode fazer para trabalhar internamente na sua mudança. Legal? Muito bem. O primeiro sinal é, anote aí, sentimento de merecimento. Bem, um dos sinais mais importantes de que a prosperidade já está fluindo em sua vida... É o sentimento de merecimento. Tá, soma assim, Mizarra. Presta atenção nisso. Ó. Por mais que você não tenha dinheiro para comprar um queijo, né? aquele queijo especial lá no supermercado, você não olha para aquele queijo com um sentimento de que está caro ou que está distante, que não é para você, que não é para o seu bico ou algo nesse sentido. Você olha para aquele queijo especial no supermercado e diz o seguinte, hoje eu não vou te levar. Mas me aguarde que em breve eu vou. Foi isso que aconteceu comigo. Este exemplo do queijo é real. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Assim como roupas, calçados, acessórios de qualidade, meu carro, a casa onde moro. E preste atenção nisso. Ó. Larga o que você estiver fazendo agora. Fecha as outras abas aí, que eu acredito que esteja aberta, no seu navegador, e preste muita atenção no que eu vou te falar. Você não ter dinheiro agora não é um checkmate. Não é um sinal de que tudo está perdido. É como você está. O sentimento de merecimento te faz enxergar além de como você está. Se você está sem dinheiros, ou se você se sente travado, travada, não sente coragem de fazer mais nada, não se sente capaz de começar algo novo, isso é um reflexo do que acontece na sua mente emocional. E isso pode ser trabalhado. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Fica aqui comigo, tá bom? Segundo sinal. Em tudo que você olha, você enxerga potencial de crescimento. isso que não é ser, vai lá, ingênuo ou ser namastê. É ter consciência de prosperidade e abundância. O indivíduo que está no processo de aceitação da sua verdadeira identidade de prosperidade, o mesmo aceita e enxerga a verdade de que o universo é um lugar potencialmente abundante e próspero. Ninguém precisa perder para você ganhar, ou o contrário disso pois existe uma perfeita harmonia. E quem aceita e vive essa harmonia enxerga um universo de possibilidades a todo momento, não importa onde você esteja. Inclusive tem uma história bem interessante de que dois consultores de vendas foram enviados a duas regiões da África para eles avaliarem se era uma boa ideia vender calçados nessas regiões ou se não era uma boa ideia. Bem, em alguns dias após os dois terem feito as análises, né, as pesquisas, eles ligam para o chefe. Só que nenhum deles sabia da decisão do outro, pois eles estavam em regiões diferentes, eles não tinham contato entre eles. Né? Bem, o primeiro liga para o chefe e diz o seguinte, chefe, cancela a produção, pois aqui ninguém usa calçados. O segundo, né, o vendedor liga e diz outra coisa. Ele diz a mesma coisa, só que de forma diferente. Você vai entender. Ele disse o seguinte, ó, chefe, aumente a produção, pois aqui ninguém usa calçados e não temos concorrência. Conseguiu entender? Falou a mesma coisa, só que de forma diferente. Bem, os dois estavam certos de acordo com a sua atitude mental. Agora, cabe a você julgar qual atitude você considera mais coerente neste caso. Legal? Fica à vontade para julgar. Terceiro sinal, você enxerga os problemas como desafios ou oportunidades de crescimento. Em outras palavras, os problemas são os nossos amigos. Eu sei que, ao ouvir isso, muitos podem dizer que não há sentido em ver beleza nos problemas. Só preste atenção no que eu vou te falar. Você só tem a sabedoria que tem hoje porque em algum momento você passou por dificuldades. Você passou por desafios, não é mesmo? Que te deixaram mais forte, mais afiado, mais atento, mais sábio, mais propenso a fazer de forma correta da próxima vez. Todo mundo tem desafios. Você, eu, todo mundo. E se você não for capaz de aceitar isso que foi dito como verdade, eu vou te dar um exercício de pergunta para você fazer toda vez que um novo desafio surgir. E essa aqui vai para você, ó, tá? Você pode fazer a seguinte pergunta a si mesmo. O que este problema... Anote isso daí, ó. O que este problema ou desafio quer me ensinar? Essa pergunta me salvou muitas vezes. Então, apenas faça e depois me conte seu progresso. Quarto sinal. Prazer em contribuir. Eu amo esse sinal. E por quê? Lembra que eu disse que é importante estar em harmonia com o universo? Pois é. O universo ele é naturalmente um generoso contribuidor. Não existe escassez no plano da criação. Os únicos lugares que existe falta e escassez são os lugares onde o homem entrou, né? o ser humano, foi lá, entrou, se instalou e fez cagada. Sabe por quê? Porque ao homem foi dado domínio sobre a Terra. Ou seja, o ser humano tem poder para destruir e para gerar vida. Tudo depende do quinto ponto que eu já vou discutir aqui com você. Se você sente um desejo muito grande de contribuir, de espalhar o que aprende, de semear o que é bom, de abençoar sem esperar nada em troca, isso é um sinal de que a prosperidade já está fluindo em sua vida. De que você está em harmonia com o universo. E eu espero de coração que você entenda e aceite isso. Por isso que eu sempre peço para você compartilhar os vídeos que fizeram sentido para você. Esse desejo de espalhar o que é bom é uma característica de que você está assumindo a prosperidade. Ficou claro? Bem, agora vamos para o quinto sinal. Bem, esse sinal para mim é um dos mais importantes. Que é a atitude mental positiva. A AMP. Essa é uma das lições mais importantes que eu já aprendi. E eu aprendi com o Napoleon Hill. A pessoa que tem uma atitude mental positiva... Ela tem uma visão clara do que realmente quer da vida. Ela é grata nas pequenas coisas, ela joga o jogo da vida para vencer e não para não perder. Conseguiu ver a diferença? Mesmo que ela não alcance tal meta ou objetivo, na data que ela gostaria de, de conquistar, de alcançar, ela sempre enxerga o lado positivo. Ela trabalha seus pontos fortes com o que tem naquele momento, pois ela sabe que pode fazer novamente com mais sabedoria. O indivíduo que mantém a sua atitude mental positiva, entende que o que importa não é a chegada, mas sim o processo, o caminho. O mesmo aceita a verdade de que não existe perder. Ou você ganha ou aprende. Não existe perder. Eu posso dizer que ter uma atitude mental positiva é uma das características mais importantes de toda pessoa com mentalidade próspera, que toda pessoa de mentalidade próspera adquiriu. Atitude mental positiva. Pegue isso, tá bom? Anote isso daí. Este sinal que, mais uma vez eu digo, sucede o que está acontecendo no seu interior. Se você tiver atitude mental positiva, você pode conquistar qualquer coisa. Eu poderia citar mais características ou sinais que você recebe quando está no processo de mudança. Mas isso levaria mais tempo. Era necessário que eu fizesse um vídeo mais longo. Bem, só que nessa conversa, eu compartilhei o que eu considero os cinco sinais mais importantes para você ficar atento. Atenta. Mas agora eu quero saber de você. Pause por um momento esse vídeo e escreva aqui nos comentários se você já tem recebido algum desses sinais. Quais que são? Só para recapitular aqui. Ó. Número 1, um, qualquer é? o sentimento de merecimento, né? Número 2, o que, que seria? A consciência de prosperidade. Número 3, você enxerga os problemas como oportunidades, ou vai lá, como amigos. Né? Número 4, prazer em contribuir. E número 5, atitude mental positiva se você já viu algum destes sinais em sua vida ou conhece algum outro sinal que não foi discutido aqui me diga aqui nos comentários depois eu vou dedicar um tempo para ler o seu comentário e responder o máximo que puder entendido bem pausa o vídeo e me conte eu realmente quero saber bem voltando aqui presta atenção nisso ó. se você não enxergou todos estes sinais ainda em você você pode trabalhar nisso. Lembre-se que tudo começa na sua programação mental. Você enxerga o mundo ao seu redor de acordo com o mundo interno que você já vive. Ou seja, você vive a sua verdade. Você acredita que as coisas são verdade de acordo com o mundo que você vive. Bem, eu não sei se você sabe, mas você possui um aparelho invisível aí dentro de você. Que dita os seus resultados. E isso é para tudo. O quanto de dinheiro você faz, o tipo de amigos que você tem, os relacionamentos que você atrai, o lugar onde você mora. Enfim, todos os resultados que você tem hoje... Foram criados e programados para acontecerem de acordo com a programação deste aparelho invisível. Que é invisível aos seus olhos. Só que, mesmo sendo invisível, este aparelho ele comanda a sua vida. Só que existe uma forma muito simples de você trabalhar na mudança de programação deste aparelho. Que faz você manifestar sempre os mesmos resultados. O que eu desejo que você entenda e aceite é que você não precisa passar por um processo longo, chato e doloroso para mudar de vida para mudar esse condicionamento que você tem vivido. Você pode tratar isso até mesmo dormindo. E por mais que isso pareça estranho, ou, vai lá, surreal, você só julga isso como estranho ou surreal, pois você ainda não sabe o que eu sei. Bem, só que para isso, eu preparei uma super apresentação, onde eu compartilho com muita clareza as coisas mais importantes que você precisa saber sobre esse assunto. Se isso fizer sentido para você, é só clicar no primeiro link da descrição, e assistir essa apresentação de forma gratuita. Só que, eu preciso te falar uma coisa. Ao clicar neste link e assistir o que será revelado, não tem mais volta. Literalmente você terá em suas mãos a informação necessária ou as informações necessárias para entender como você foi programado pelo mundo à sua volta e saberá como mudar isso. Mais importante do que do que saber, do que aprender o que o que será revelado é saber como mudar a sua situação atual através de uma forma muito simples e fácil. Bem, entenda isso como uma oportunidade. Primeiro link da descrição e eu espero que faça sentido. Perfeito? Um grande abraço para você. Parabéns por ter assistido esse vídeo e te espero numa próxima oportunidade. Até lá.